Fala meus amigos, beleza? Olha, depois de bastante tempo aí sem gravar, tá? a gente vai voltar aí com o conteúdo. Tá? Quero ver se eu consigo gravar diariamente aí, tá? vídeos um pouco mais curtos, né? Pra gente poder administrar bem o tempo, ok? Mas eu vou voltar aí agora com o canal, com tudo, tá? vamos ter dica diária aí, ok? Se você não segue ainda no, no Instagram, eu vou deixar tudo aí na, na descrição, tá? Tô abrindo algumas vagas aí também pra aula por WhatsApp um monte de... de... Maneiras novas aí de fazer aula, ok? Então, quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada na, na descrição aí. Tem alguns links aí, você fala direto comigo, ok? Pra hoje eu separei uma dica bem simples, ok? Só que vai mudar bastante aí pra você que tem dificuldades em fazer a guitarra soar como guitarra, ok? Como é isso de não, guitarra soar como guitarra? Geralmente a gente tem o um costume aí, por exemplo, vai pegar uma sequência. Dó, Ré, Mi menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor. E a gente quer tocar sempre no, no shapezão normal, né? Aí a gente acaba conflitando aí com a galerinha aí do violão, né? Às vezes também na, na questão de, de região, né? a gente acaba conflitando também com o teclado, tá? Então pra gente buscar uma sonoridade um pouquinho diferente, tá? E não precisa complicar, não precisa ser difícil, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou habilitar o meu reverb aqui, ok? Só para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui a ambiência tá eu até peço desculpa aí se tiver fazendo muito reverb do ambiente tá estou em mudança se, eu, se vocês olharem ainda tem parede sem pintar tá tô organizando aí do quartinho aqui ok mas se eu for esperar acabar tudo para poder gravar alguma coisa para vocês não vai ser nunca né se for esperar a vida toda se organizar tá então vai ser o seguinte a gente vai pegar uma proposta que bem simples tá a gente vai pegar basicamente os acordes com pestana certo a gente vai pensar que é um dó né um dó maior um chapadão aqui um Ré maior, tá? E um Mi menor. É importante que você domine um pouquinho esses acordes aqui, tá? Com pestana, certo? A gente não vai utilizar ele completamente. A gente vai reduzir ele bastante, vai simplificar mais esse conhecimento aí, tá? Então, por exemplo aqui, no Dó maior, a gente vai começar pegando aqui somente tônica, tá? Eu até ensinei isso num vídeo bem antigo já, né? Já que tem bastante tempo que a gente não grava, tá? Mas de acordes reduzidos, tá? Então a gente vai pegar aqui basicamente a tônica... A gente vai pegar a dele aqui embaixo, ó, do mindinho. tá? Aqui basicamente, quando eu vou tocar esse tipo de, de arranjo, eu uso é, palheta e dedo, tá? E, geralmente esse dedo aqui. Então, vou pegar essas duas notinhas inicialmente, tá? Pra gente melhorar um pouco isso. Então a gente vai substituir o acorde chapadão, já de cara, por isso aqui, ó. Certo? Vou pegar o Ré agora, o Ré também segue a mesma proposta. Tá? Vou pegar a tônica e a terça aqui embaixo. Tá? Depois vou pegar aqui o Mi menor. Sempre a, a nota mais da pontinha aqui ó, que a gente está usando os dedos. Tá? Então pega essas duas notas. Com isso, o que a gente já tem? Ó? A diferença entre isso aqui. É? Agora, qual que é uma das dicas de hoje aí? Passe a pegar uh, notas dos acordes que estão dentro do campo harmônico que você está tocando. Tá? A gente está fazendo um Dó, um Ré e um Mi menor. Ok? Observação, quando eu estou tocando aqui, eu posso pensar em pegar uma notinha que está no próximo acorde, tá? Então, o meu Ré está aqui, ó. Eu posso pegar o, o meu acorde, né? Eu posso pegar aqui na hora que eu estiver no Dó E dar uma variada aqui Buscando essa notinha, a terça do Ré Tá? O que eu estou fazendo aqui? A quarta, né? A quarta desse acorde aqui Tá? Vou pensar sempre Na nota que está vizinha Quando eu estiver no Ré Eu posso pensar na, na notinha do Mi aqui, ó Então eu posso pegar aqui, ó acorde depois do Mi, eu já sei que então eu posso fazer um aqui, ó. Qual é o campo harmônico de Sol, né? Esse que tá em Sol, certo? Sol, Lá menor, Si menor, Dó, Ré menor e um Fá sustenido meio diminuto. Só que a terça dele é menor. Tá? Eu posso vir aqui, ó. Eu venho o Fá sustenido que tá aqui e pego a terça menor. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou variar aqui agora. Dó, Pego a quarta aqui na frente, né? A nota emprestada do acorde da frente Posso ver aqui no Ré No Mi Certo? O que eu fiz aqui? Olha a diferença já Agora o que eu posso pensar ainda para completar um pouquinho mais isso aqui, né? Posso pensar agora em notas que estão dentro do acorde, tá? A nona, a nona é uma nota boa, tá? Onde é que eu vou encontrar a minha nona? A nona nada mais é do que você avançar toda a escala, as sete notas, e reiniciar a escala, né? Então, qual vai ser a nona? Vai ser a minha segunda, ok? Se eu pegar aqui, então, ó, aqui eu tenho a terça, a minha segunda vem sempre atrás, tá? Então, ó, eu tenho tônica, terça... A minha nona do dó, ela tá aqui, ó, ok? Ó, quando eu pego aqui um acorde de dó, para você enxergar isso um pouquinho melhor, quando eu pego um dó, para transformar em dó com nona eu tenho que tirar um dedo, né? Para eu tirar um dedo eu vou chegar nessa nota. Quando eu fizer um, um ré também, um ré maior, e for jogar a nona vai ser no mesmo lugar. Ó. Então eu tenho a nona aqui embaixo, tá? Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou variar entre a tônica e terça Vou colocar a quarta, que é do acorde vizinho Depois posso pegar a nona Certo? Peguei a nona e fiz uma pestana aqui ó. Ao invés de colocar o dedo Fiz só uma pestana, tá? Lembrando que eu tô tocando aqui, ó Certo? Então vamos lá eu Vou pegar aqui agora e fazer variação ó, Primeiramente, tônica, terça e nona né? Tônica, terça e nona aqui embaixo Ó. Oh. Certo, que eu já fiz um meio que um dedilhado dentro do acorde. Mi menor. Pego aqui a nona do mi menor, que agora está embaixo também. Quarta. Peguei mais um. Ó, oh, certo, e que que que eu já tô fazendo, ó. Agora, o vídeo já está um pouquinho longo. Eu falei que era, era só coisa rápida, né? Tá? Mas é importante que vocês entendam todo o conceito. Então, agora o que eu já posso fazer aqui de possibilidades? Dentro desse formatinho aqui, ó, tá? posso pegar tônica, terça, tá? fazendo um resumão. tônica, terça, nona, ou eu posso vir na quarta da frente aqui. Ó, certo? Posso pegar qualquer sequência. O que eu preciso entender? Tem um vídeo que eu falo sobre campo harmônico, tá? Se você não conhece campo harmônico ainda, eu vou fazer mais um vídeo novo também, não tem problema. Pode ser de repente ou de amanhã. Tá? Preciso que vocês comentem aí, tá? Se deu pra entender, se faltou algum conhecimento, a gente vai trabalhando aí, tá? Mas comenta aí embaixo. Se não quiser comentar alguma coisa a respeito do conteúdo, comenta qualquer coisa. Seu comentário já ajuda o canal aí, beleza? Então, campo harmônico aqui, é importante que eu entenda, entenda o campo harmônico. Porque com base nele, eu vou conseguir caminhar entre os acordes, tá? Se é um acorde maior ou se é um acorde menor. Digamos que eu mudasse isso aqui de tom, fosse para lá, tá? Eu sempre teria aqui o mesmo lance embaixo, ó. Tá? Porque eu parto sempre da quarta dele, ó. Pegando o um formativo que eu tinha passado lá no, no, no outro vídeo, tá? Tenho aqui tônica, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Os seis graus principais aí. Sempre que eu for fazer esse arranjozinho aqui que eu tava fazendo... partir da quarta, ok? Então pensando na tonalidade em cima, iniciando embaixo. certo? E é basicamente esse, esse, esse conceitozinho aqui, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando um outro lance com os acordes reduzidos assim tá? Onde eu busco aqui quinta e terça, tá? Dá pra fazer algumas frases tá? dentro do, dessa harmoniazinha aqui Posso fazer algumas, algumas, alguns lancezinhos aqui para dar uma preenchida. Beleza? Então, basicamente, por hoje é só. Tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente agora vai voltar com o canal, ok? Então, eu peço sugestão de vocês aí de assuntos para a gente estar tá trabalhando. Tá? Eu vou estar tá movimentando também o Instagram. Vou ver aí se eu estou mexendo em outras redes sociais também. Beleza? Então, acompanha a gente aí. Deixa o like, tá? Compartilha aí. Se não é inscrito, se inscreve. Ajuda bastante a gente. Beleza? Grande abraço, Até o próximo vídeo.